Daquele filho que está envolvido com drogas, que chora, que sente grande tristeza. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a todos. Amém. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.